Pega é uma vida que, do jeito que Deus quer e agradeço a Deus muito por ter dado assim, essa força que a gente tem, essa amizade que o pessoal tem com a gente. Cheguemos no Cristais Paulista, o povo me acolheu, me abraçou com vontade, igual o senhor é está vindo aqui pela primeira vez. Eu não me conhecia, certo. mas estou conhecendo hoje o meu trabalho com animação porque nós temos que fazer, fazer mais, agradecer a Deus, pois que dado a nossa essa vida, essa Sim. saúde que a gente tem. Estou com 57 anos e me sinto hoje com 25 anos de idade. Pela verdade, me sinto uma criança no meio do é. povo. Sou Pedro, o senhor veio de Minas. Eu vim de Minas. Quantos anos tem que o senhor veio de Minas? Eu vim de Minas em 85 85 é, O senhor e... morava em Tiofotônio? Morava em Tiofotônio. Ali o senhor morava em fazenda? Como é que Eu é? Morava em fazenda, na fazenda Bom Jesus. Bom Jesus. É, morei, nasci e fui criado. É, é, é, é Bom Jesus, ali é a terra das pedras, né? É, das ouro, pedras. é inclusive, fui criado na fazenda, o nome tomava ouro, ouro Verde. Ouro Verde. É, Ouro Verde, porque é um lugar de muito café, que significa café é ouro, né? É. lugar de muito café. Mas lá é, lá é a região das pedras, né? A região das pedras. Das é, pedras. Muito, é. muito pedra por fora. O senhor vem sozinho, como é que é? Então, quando eu vim, primeiro veio um cunhado, conheceu. Certo. Daí um tempo ele falou que era bom e eu... me trouxe eu para cá. Eu vim, fiquei uns tempos, voltei de novo para lá. Aí depois, assim, ah, meu lugar lá em São Paulo, me tornei a voltar. Foi... O, senhor, o, senhor, o senhor chegou a apanhar café aqui? Como é que é? O senhor veio para quê? Tomei conta de sítio e de muito leite. Região, mexei com muito leite. Aqui? Aqui. Trabalhei perto de Franca, por Jardim, Antônio Jardim, Domingo Jardim, não sei se conheço. Ah, conheci. Foi meu primeiro patrão. Eu nunca tive um patrão ruim. Todos meus patrões, meus amigos, todos tentou me ajudar. Se eu não tenho grande coisa hoje, eu é. não quis dos patrões, é. é da minha própria pessoa. É. Assim. O senhor Pedro, o senhor tem irmãos? O senhor veio com irmãos? Como é que é? O, não, o senhor falou com cunhado? Eu cunhar. tinha. Eu tenho as minhas irmãs tá lá em Minas em Minas Gerais, em Templo Sim. e veio um irmão para cá, mas eu fui, não fui, fui feliz, aí morreu de acidente, foi então, muito bom, nós viremos dois irmãos aqui. Certo. e, e ficou eu, né, agora, criando essa família aqui. O senhor tem quantos filhos? Tenho um casal. É, é o Elso? O Elso e uhum. a é Eliane. E Eliane. É. E esse moço aqui, o que, que ele é seu? Ele que ele tá... aqui é o meu netão. Ele vai ficar maior do que o senhor, pelo que eu estou vendo, vai. que já deve ter quantos anos? Oito. Oito anos? Você já está grandão. E a sua irmã? Tem quatro. Tem quatro anos. Ô, Sr. Pedro, eu gosto de registrar Mas, Eduardo, vem, vem, vem, vida de pessoas vai, que o senhor é um, um vencedor. Venho para cá e, e o senhor trabalha aqui com a marcenaria, o que, que é? É. Hoje eu tenho a marcenaria, tenho umas hortazinhas boas, tenho o criatório, eu estou com 279. Do caipira, quase bom de abate, criado aqui. Tratado tudo orgânico, verdura. Aqui em Cristais Paulista, ao lado, da ao lado da rodovia. E esse barracão grande aqui, onde é que o senhor guarda as ferramentas do senhor é, e faz as. Na, sua... na Fazenda Jandira. Fazenda Jandira. É. Aqui, e o que, que o senhor faz aqui? Aqui eu faço mesa, cadeira, guarda-roupa, é, vários tipos. Geral, e o senhor usa madeira de, de. Como é que o senhor faz eu a madeira? Eu muito demolição. Demolição? É. O senhor vai, derrubar uma casa, temos que exportar o um antigo. Certo. Inclusive agora eu tô com a mesa redonda ali, muito bonita, 100% de peroba Roda, senhor. Olha ah lá. Olha é, lá. É, muito. O meu trabalho ficou ah. muito bonito. Eu tive. Um, o meu sonho era adquirir as maquinárias que eu tenho hoje aqui. Certo. O doutor Moraes me arrumou, me arrumou esse material, maquinário como se fosse meu. Doutor Moraes é gente muito boa. É. Lá eu de disse, Franca, né? Mas ele é da família dele, é daqui, de Cristais Paulistas. É. Paulista, a pessoa né? que, que a gente está fazendo, é. e vai controlando e espera que eu vou progredindo mais, né? É isso aí. O Sr. Pedro, foi um prazer muito grande. O senhor é casado? Eu sou desquitado, é desquitado, mas eu convivo bem com a minha, a minha família, que a gente, não, a gente não separa da família. Certo. Tá sempre junto. O senhor tem né? quantos filhos? É, o eu senhor falou, um ca o casal, um casal né? Um né? de filhos, ele é. tem seis netos, cinco netos, e um neto. E um deles só homem. Aí, só você que é homem. Então você <risos> tem uma responsabilidade <risos> grande, rapaz. É. De tomar vê vê conta o... desse outro pessoal a gente aí, viu? o e o papai, né? É. Não é? Parabéns pro senhor, viu, senhor uhum. Elson? Ó eu sou Pedro, né, o pai do Elson. Oh, parabéns por você. Casal de filho é assim, a minha paixão hoje pela minha família. Em primeiro lugar, eu gosto muito de mim, né? É, tem que gostar. <risos> eu sou mineiro também, uhum. de Lajinha, Lajinha do Chalé. Certo? Lajinha do Chalé. É. Perto na né, divisa com o estado do Espírito uhum. Santo. E né? a gente gosta de viver, conviver no meio do pessoal. Eu não tenho um, um inimigo. Você não tem inimigo? Não, não, todos Graças são a amigos. Deus. Graças a Deus. É, é isso aí, sou Pedro. É uma é. o Ronaldo, eu estou aqui é, é, é, gravando aqui com o senhor, o senhor Pedro, que é o um mineiro, ha. certo? Aí, ó. E vocês estão me vendo aí, né? Aí, vendo, eu estou aqui <risos> gravando aqui, eu gosto de, de registrar a história, principalmente sabendo a origem das é pessoas demais, de onde viu? que vem E como que rompe na vida é um caminho bonito que o senhor fez, parabéns, parabéns eu, eu Agradeço de coração, é? eu tenho filmado muito, eu sou Olívio, é, eu Olívio sou O Olívio Costa. é o um amigão da gente, viu? é, é um amigão mesmo é. O senhor Olímpio, ele se sente uma criança até hoje. É, 93 é. anos para é. 94 é, ele anos. está sempre no meio da gente. É. É e, isso aí. E espero para Deus, espero com Deus para dar muita saúde, muita Muita paz ainda. Assim. Deus abençoe. Ser um exemplo no meio da gente, é. né? Deus abençoe. Tem gente no meio deles. Ótimo. Que coisa boa. Aqui em Cristais Paulistas, hoje, dia 5 de julho de 2018. Se tiver qualquer coisa, eles. É, o vereador Elson Gomes, né? Elson Gomes E o sou Pedro Pedro Antônio Gomes do Santo. Né? Gomes do Santos Ô Sr. Pedro, você tem muito orgulho desse filho do senhor, né? Muito orgulho Você tratou bem dele, que ele passou o senhor, é, né? <risos> Maior do que o senhor, viu? Maior O senhor Sim. garante que a pedaço de carne você dava o maior pra ele, é. né? Quando era Esse menino Aqui, ó, quando foi criado, junto comigo Aprendeu a trabalhar comigo. Com oito anos de idade ele saía para fazer injeção em via de vaca, nós fazendo vizinha. Eu não podia ir, ele ia e dava conta. Hoje eu aprendo, ele aprendeu comigo e hoje eu aprendo muita coisa com ele. Hoje ele trabalha como vereador e é bombeiro, né, é bombeiro da corporação. Ele é bom pedir, ele mesmo constrói. Trabalha no SAMU e está fazendo a senhora casa, o pedreiro, ele mesmo. Você mesmo que faz? O... Eu mesmo faço. Né? Eu hoje mesmo eu, eu sou agente de defesa civil em Franca, né? Certo. Atualmente estou locado no SAMU. É. 11 anos de, de ambulância, aí, né de socorrendo vidas, né? Certo. É uma profissão e a que eu muito. a gente veio assim, quando eu fui nascido, lá em Minas, Gerais hoje eu chamo, meu nome é Pedro, porque meu avô chamava Pedro. O meu pai chamava Antônio. São quantos irmãos do pai do senhor? nome do meu pai eles eram 11. Onze? O senhor conhece, fala o nome dos tios do senhor? Olha, tem o, o, o ah. Laí, que chama Burgo, é Daniel, Antônio, Laí, Laí, é o Tota. Tem uns que eu já misturei um pouco, porque naquele tempo, os dias eu nem cheguei a conhecer. Certo. E falaram para minha avó. Então, filho, a mulher, era só uma, Helena, irmã dele. E tem deles ainda, o Lô ainda é vivo até hoje. A pessoa mora foi, lá em Tiafrotone? Mora lá em, em Frei Gaspar. Frei Gaspar. Ô, é, é, sou Pedro, o, a, a, o nome da avó do senhor, como é que chamava? É, Guilhermina Ferreira de Souza. Ferreira de Souza. É. E morava ali na região morava de Morava na região de, de Gaspar. Fre... A minha avó Rita Gonçalves de certo? A outra avó. Você. O meu avô, Zé Gonçalves ai, disse, você... ai, pai. É o ai, pai, pai, da, da, mãe o pai da, mãe. da mãe do senhor. Da mãe do senhor. E, é. Tinha, e, família e, avô, meu e... Meu tinha família grande também? O avô que é família grande também. Esse daí era bem maior a família. É. É. Era bastante, mas eu Seus entendi dias, Nossa, eu ainda era criança eu e eles sei. também. Toda sem a isso. família mais moderna. Foi embora para Paraná. Você morou no Paraná? Não, eu já estive em Goiás os tempos. Em Goiás. Já. Mas o pai do senhor morou, não, não, não nunca morou? Eu nunca. já fui para lá agora uns seis anos atrás. Certo. Que eu em Goiás. E aqui tem. em Cristais já tem quantos aqui anos que eu sou? Cristais está... está com 20 anos. 20 e 20 um poucos tempo, anos. 21 anos. Está é. O senhor chegou aqui. E gostou da cidade? Lugar bonito, aí, bom. Eu o Chaleiro aqui, ó. Que fui trabalhei registrado com ele e falo que ele é meu patrão até hoje. Até hoje? Até hoje. Eu trabalho fora, mas é uma pessoa que assim, o que a gente precisa dele, ele não fala não pra mim. É. Nem só para mim, mas, mas outras pessoas também. Ô, Ô senhor Pedro, eu tô percebendo que o senhor é um fazedor de amigos, né? Há muito. O senhor então, tem muitos tem amigos, tem amigos aqui? aqui. Muito amigos. Eu não tenho que e o pessoal me adora, viu? Certo. Me adora, eu gosto. Parabéns para o senhor. E o trabalho que o senhor faz também, o senhor fica recuperando coisas velhas e fazendo coisas novas, muito, né? Muito, muito. Mas a Bíblia diz que as coisas velhas a gente tem que. não pode colocar vinho novo no odre velho. É verdade. Mas o senhor faz e fica bom, né? É Mas a não a é para vem... colocar vinho, né? É, a gente vem trabalhando e cada dia que a gente vai trabalhando, mais a gente vai. Eu vim ganhando as oportunidades. O meu sonho, viu de menino, era certo. de conseguir uma maquinário para mim trabalhar. Certo. E pensava assim, assim oh, mas Deus vai me ajudar que um dia eu vou conseguir. Foi o dia que eu arrendei isso aqui, que o senhor, o doutor Moraes, viu o meu trabalho, ele falou assim, o que, que você faz? Cadê suas ferramentas? Eu falei, a ah, minha ferramenta tá dentro de uma caixinha ali. Ele falou, oh, vou te arrumar tudo, maquinário para você trabalhar. Que coisa então, boa. Arrumou tudo o maquinário. Tá aqui o maquinário e sempre estou oferecendo as coisinhas, ajuda ajudas para a gente. É. Ô, senhor Pedro, o senhor tem madeira aqui? O quê? Peroba, IP, tem de jatubá, antigo. Tudo um pouco. De um pouco. De tudo um pouco. Qual que é a madeira mais nova que o senhor trabalha aqui? É, Mog do velho, é isso? Eu trabalho com cedro, cinco piras. Inclusive tem esse banco aqui que tá de lado. É. E, ó, que eles cortou aqui da rodovia, tirou esses campos de pau. eu Aproveitei, até andou derrubando as madeiras. Que madeira que é essa? Esse aqui é sibipiruna Sibipiruna. é. É, cibipiruna. Essas árvores que eles foi cortando dentro da rodovia. Aquelas que estão jogadas ali, a corralo velho mesmo que desmanchou é. que estou aproveitando, que está de frente aqui. Então, muitas, várias coisinhas. E, então o senhor fica garimpando madeira velha e fazendo coisa nova? É, várias coisas. Isso é coisa boa, parabéns é. pro o senhor. Aquela mesa que você pode ver aqui, que é uma madeira que nem acha mais hoje, é portal velho. Eu desmanchei para fazer aquela mesa ali, você vê a coisa que está lá. Que coisa boa, viu? Você viu? Então vários tipos de coisa que a gente vai fazendo e. E vai tendo resultado positivo. Porque Mas... o senhor vende isso aí tudo, né, senhor? É, vende tudo. Às vezes demora um pouquinho, depois é. outro dia vem outra pessoa. Porque o senhor não faz por encomenda, o senhor faz do, do, do, do jeito é. do senhor e a pessoa chegando aqui, é. simpática, ele compra uma banqueta daquela ali, um tamborete. É, e ela... geralmente. E essas madeiras boas, né? E fica, leva a história do senhor, né? leva O entorno. trabalho do senhor. E espera que nós vamos viver muito para nós fazer mais claramente. Um, né? 57 anos. 57 anos. Parabéns. E, e meu filho, e meu cachorro está com 34. É 34, parabéns, 34. viu? 34. É. é um baita de um homem vida, que tem verdade. uma história bonita, um vencedor. Muito bacana, viu? Parabéns é... para o senhor e pelo filho que o senhor tem. É uma verdade. Agradeço a Deus de coração. Ótimo. Valeu, seu Pedro.